Fala guerreiros, Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, família Furacão está aqui para mais exploração e mais uma lenda nova A gente foi convidado pelo, por um rapaz, que ele é inscrito do canal Para a gente vir fazer exploração aqui no sítio dele E há mais ou menos um ano e meio ele comprou essa fazenda aqui em um leilão de porteira fechada Ele pegou e construiu uma casa dele atrás daquela mata, lá longe, mostra lá, Thaís Daqui não dá para ver, né? Fica é lá, lá atrás, atrás do é. lá. E essa parte aqui, onde tem essa casa, esse casarão, essa esse é o celeiro, sei lá o que é isso oh, É esse uma garagem, é? né? Uma garagem. Ele não mexeu, ele deixou Parece e preservou. Uma... Oi? Parece uma, uma garagem de, de trator. É, é, né? Bem antigo. E ele falou pra mim que o local, o casarão, é assombrado, que ele já viu vultos ali dentro, ali, já escutou barulho, e ele falou que é assombrado. Que vai chegando a parte da noite e eles nem descem para cá, para esse local aqui, porque eles disse que é assombrado. Só que ele falou que ficou com dó de derrubar o casarão por ele ser antigo, ser pré-histórico, né, Thaís? É, dá para ver aqui, ó, que o design é bem bonito, pela época, né, deveria ser bem bonito. Ele acredita que um barão ou um coronel que morou nessa casa aqui, nessa fazenda, aqui devia ser um terreirão daqueles de café, de né, café. Thaís? Aqui Olha. é a época do café, né? Antigamente é café. Era, era bastante café aqui. E hoje a família Furacão está aqui para fazer a exploração. Vamos lá dar uma olhada naquele casarão lá? Vamos. Vamos lá. Ó, isso pelo jeito aqui, isso aqui deve ser o mesmo que nem falou, uma garagem assim, uh -huh. de coisa, né? Porque a casa ali, ó, é. Deve ser. Pessoal, como o Cauê queria vir numa lenda, a gente trouxe ele hoje. gente ele também não tinha com quem ficar, ele veio numa lenda. Aí, Só que a gente não vai deixar ele entrar, né, Thiago? Como é. o lugar é assombrado, a gente não vai deixar ele entrar. E o que, que aconteceu com essa mão aí? Machucou na escola? Sim. Então mostra, Agora... mostra aí pra eles deixar o like. Como que faz? Fala. Deixa o like, <risos> e se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aí. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. E bora pra mais uma exploração. E fui! Cuidado é uma, aí, tá? Vou eu vou correr, eu vou correr. Ah, tem que de cair, hein? Espera o pai aí. Espera aí, filho. Aí, tem alguma coisa ali também, ó. É, ali teria uma coisa. Olha que bonita essa casa, gente. Olha. Ela assim por cima. Né? Essa casa aqui tem mais de 100 anos, tá isso? Deve ter, né? Parece que ela era toda amarela, né, Cauê? Era, porque olha em cima ali. Uma... Tá fechado aí? Aqui eu acho que dá pra abrir, ó. Olha dá? aqui, ó. Piso. Cauê, é. vim pra fora, filho. Vem aqui. Fica aqui. É. Vou tirar esse... Cuidado. Ali. Olha o tamanho. Cauê, <risos> não chega perto que você não vai entrar, tá? A gente não sabe se ela é assombrada de verdade. Se é mentira que o pessoal uhum. falou, então é melhor você não entrar, tá bom? Só. Ah. Nossa, mano, que bagulho louco. Dá para entrar aí, amor? Pai, eu conheço essa porta aí. Eu conheço as portas. sim. Conhece essa porta? Hum. Eu conheço. Caraca, Thaís. Legal? Amor, faz assim, ó. Você entra e depois Nossa. eu dou um... ah. Não pode, filho. Você entra, filma tudo e depois eu dou uma olhada, tá? Porque daí tá. depois você fica aqui com o Cauê. Depois eu vou aí. Você não vai, meu. Galera, irmão. ó, hum. os dois vai ficar aí. Aí você já tá mandando. né? Cara, olha aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui, pessoal, pra você segurar. Licença. Nossa. Mano, tá aí. só olha aqui. Tudo rosto por dentro. Deixa ele só dar uma olhadinha aqui. Pode ver, filho, um pouquinho. Hum. Nossa, hum. Thaís, tá aberto lá no fundo pelo jeito licença cara, olha aqui galera, olha, caiu tudo o como que se fala, o reboco cara. perigoso, tem que cair na cabeça esse negócio tá tranquilo aí, Cauêzinho? sim agora uma ferragem aqui e aqui um reboco novo, ó, pelo jeito. Aqui provavelmente é uma sala. Outro quarto. Cara, que casa alta. isso casa alta, hein? Nossa, cara. Ó, galera, o ferro aqui, janela. Mano, que casa sinistra Thaís Aqui no fundo é aberto Aqui, ó Aqui, dá pra vocês verem daí, ó Não entra aqui não, filho Meu Deus, Tiago Thaís, olha ali, cara é, pode ter cobra aqui. Aqui não dá pra entrar, galera, ó. Porque tá cheio de madeira ali. Eu acho que é uma dispensa. Porque... Ô, Thaís. Esse aqui é o banheiro, ó. Esse aqui, ó. Mas estranho, cara de madeira aqui, ou será que é só o um vaso que tava aqui? Cara do céu, tá caindo, hein? Assustou. Quase acertou, eu, hein? Eu Olha vi. aqui, ó. Ou será que só foi colocado esse vaso aqui? Ah, não, é de madeira. Pode... É peraí, peraí, mãe. Tem um buraco aí. Um buraco? Consegue é, é é ver? Né? É. Será que é uma passagem secreta, Calei? dá uns pulinhos aí. Aí, ah, eu não, fica aí. Taís, e todos os quartos tem esses ferros assim ó na parede? Você vai entrar aqui pra você dar uma olhada. Tamanho do cupim. Eu vou sair ali e você entra aqui pra você ver. Galera do céu. Thiago, é muito bonito, ó. Olha aqui, ó, tá vendo igual? aqui. Ah, o detalhezinho, aqui. Né? É. Thaís, entra lá. Ó, ó olha, isso aqui era uma torneira. Era. É. Eu é. quero entrar por lá, amor, que eu não quero pisar aqui tá, em cima vai lá. Não. Aí você já, já vai mostrando sua reação lá, como que é essa vai casa. aqui. É esse casarão. Aqui tem mais uma porta, ó. Só que esse aqui tá fechado. Dá licença. Quartão. É verdade, meu. Deus, tenho esses ferros. Pra que será? Pessoal, vocês sabem pra que põe a ferragem assim, ó? Meu Deus. Que deveria ser uma sala de estar. Esse quarto aqui já é... não é suado. Oi? É que aqui tem bastante coisa lá pra ver direito. Que casa... Acho que aqui deveria ser o banheiro, ó. Só que tá cheio de madeira meu cara essa aqui é uma casa muito top nossa o que que será que aconteceu aqui para ser assombrado hein Tiago muito legal cara. cara muito da hora né tá casarão. casarão enorme né, cara? por fora olha como Cauê, vem que ela é aqui, linda filho, filho. Cauê, vem aqui muito linda Thiago, linda demais da hora né o que que você achou muito legal. Vamos tirar umas fotos aí pro Instagram, né? Vamos e vamos, vamos gravar aquelas partes lá também. Tá. Ó, você mostrou o detalhezinho da janela, como que é? Mostrei aqui, ó. Mostrei não aquela hora que eu te falei. Tem uns negocinhos assim, ó. Galera, que faz em volta da janela. Calarão. Legal, né? Thiago tá gravando uma história aí, ali, ó. Galera. Daqui a pouco a gente volta. Aí, galerinha, ó. Segue no Instagram lá. Galera, agora a gente tá saindo aqui do casarão e a gente vai ali pra aquela parte ali, ver o que, que é aquilo ali. Vamos lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Bora, eu acho bom nós né, ir por ali, ó. Por aqui? É. Tá. Daqui a lanterna, filho? Vem. É. Filho, cuidado a aranha assim, pelo amor de Deus. O Cauê já tá um caçador, hein? Já. É. Aqui, ó, é aquela parte onde eu falei você poder, poder que você vai Poderia ser uma garota? Não, é Aqui tem alguma coisa, mas aqui eles guardam as coisas do sítio. Olha o que você encontrei. Tinha um cofre. Um cofre. E uma santa. Cabeça quebrada. Cabeça quebrada. Olha. Abre aqui a Nada, pesado, pai. Eu tô com medo de ter cobra. Deixa eu gente. segurar, mãe. É. Sai daí, Cauê. Filho, vem pô. pra cá. Ai, que, Nossa, susto. que susto, meu susto, Deus! Cara. Eu não levei um susto, não. Você não levou susto? Não. Eu já sabia que tava quebrado. É Será que isso aqui é da época daquilo ali? Ah, não, acho que não. Não, né? esse cofre é mais não. Pai, eu que falei que aqui é onde eu guardava os trator. É, é. verdade. Aqui eu tinha um, dois, três. Parece um trator grande. E aqui era bem grande, que era o terreirão, ó. O terreirão. carro tá lá, ó. O carro tá lá. E ali, será que era outra casa? Então não sei, não cara. Não, parece ser porque... Tá? Acho que é por aqui que sobe, ó. Será que aqui não tem? Eu vou tentar subir por aqui, ó. Acho aqui. que aí é mato, ó. Vem por aqui, ó Vem, filho Ó, cuidado picão Olha por onde pisa Não é melhor ele ir nessa costa? Não Ó, picão aqui, Thiago, ó Ó, ali era o casarão que a gente tava a gente tá... Eu acho que aqui era outra casa, Thiago Acho que aqui era outra casa Não sei se família morava aqui, né? Talvez ali o pai, aqui o filho, não sei. Outra casa. Só que foi desmanchado. Eu acho que aqui era de madeira, amor. Ó o forninho, a lenha. vendo? É, Cauê, ó, tem, tem picão, filho. Vem aqui perto de nós. Dá a mão pro pai, Cauê. Ah. Aqui, ó. Dá a mão pro pai, ó. Ah. Tá vendo? Eu acho que aqui era de madeira, ó. Aqui era o soalho. Tem preso, tem preso. Ó. Olha o piso como é antigo. E essa casa era grande, hein, filho do céu. Aí era banheiro, então. É, ó. Uhum. Parece que a patente lá era verde, não era? Ah, é, Era mesmo. Você acha que a patente era daqui, ó, levaram uhum. pra lá. Olha, oh, é, tinha oh, mais pra lá a casa. Ou oh, era pia também. Era de madeira. É, ó, ali era uma área, provavelmente, a entrada da casa. Olha ali, ó, o canil ali. Aham. Uhum. Tem uma coisa ali dentro. É. Bom, é isso aí, né, Thaís? Casão. Aquela casa lá, meu Deus. centenária, aquela casa, hein. Centenária. É difícil achar casa centenária, hein, então Thaís? É. Isso. Bom, galera, a gente não vai pegue. estar encerrando esse vídeo por aqui, né, Cauêzinho? É. Gostou, Cauê? Mais uma lenda, né? Galera, se você gostou, deixa o like, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que a gente traz mais o Cauê pra mais lenda, né, Thaís? Aham. Uh -huh. Pra quando ele crescer, ó, ir junto comigo, né, Cauê? Pra mim, quando puder, não ir sozinho. É. <risos> Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.